Olá, pesquisas mostram que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Mato Grosso está no topo dessa lista. E quais os impactos disso na saúde do trabalhador? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor e mestre em saúde coletiva, Jackson Barbosa. Professor, muito obrigada. Obrigada por vir aqui falar conosco. Somos nós que agradecemos a oportunidade de poder falar contigo e com os espectadores sobre esse assunto. Obrigada. Professor, nós estamos um mês muito importante. O Brasil está no topo dessa lista, Mato Grosso é o estado que mais consome agrotóxicos. Queria que o senhor fizesse uma análise dessa situação. É, o fato é, é importante, assim, acho que os telespectadores e a população entender, que assim, nós somos o maior consumidor mundial, sabe o que é mundial de agrotóxicos, venenos agrícolas? Venenos agrícolas. A gente está falando de veneno, que é para matar ser vivo, e nós somos seres vivos. Então tem que dizer o seguinte, será que esse veneno não provoca nada em nós, nem a curto, e médio e longo prazo? Muitas das doenças que estão aí colocadas e até que os próprios médicos colocam até como virose, elas têm uma origem relacionada à exposição e até ao consumo de produtos contendo venenos agrícolas agrotóxicos. Hoje os agrotóxicos não estão só é, inseridos ou inerentes à produção agrícola. Hoje os agrotóxicos expandiram muito maior que isso, porque ele é usado para o controle de uma praga né, na lavoura, mas ele se espalha pelo ar, pelo solo, pela água, pelos ambientes e pelo alimento que ele está pulverizando. Então, assim, é, nós somos um, vamos, vamos ser este ano o primeiro produtor mundial de soja. E queremos ser o primeiro mundial de algodão. São, é, o algodão é o que mais usa veneno agrícola. Entende? Toda a cadeia. Só perde para o fumo. Não temos fumo aqui. Mas é importante a população entender que isso que está acontecendo ali, eu digo ali, não é lá. É ali, na fazenda, vai contaminar aqui em casa, na minha casa, por mais que eu esteja no centro urbano de Cuiabá. Porque a hora que ele pulveriza lá, e esse é um grande problema, a pulverização aérea, a hora que ele pulveriza lá, esse, esse produto aerosol em, em micropartículas, vai na nuvem, a nuvem, anda e chove aqui. Eu digo para você, nós temos um trabalho e até saiu uma pesquisa, no Mato Grosso chove veneno. Mas como é que pode? Exatamente por isso. E será que ao eu comer uma alface, ela está isenta mesmo? Será que não tem ali? E Até quando meu corpo vai aguentar eu receber essa carga, dose diária de veneno que eu pego na água, que eu não fico sem? Porque sem água, eu sou 70% água, nós somos, eu não fico sem água. Ar, quando tem uma pessoa fica sem respirar, o nosso ar está contaminado com agrotóxico e alimentos. As três necessidades primordiais do ser humano, oxigênio, água e alimento, estão contaminadas com agrotóxicos. E aí? Todo dia eu sendo exposto a isso, todo dia eu consumindo isso, o que vai provocar a, médio, a curto, médio e longo prazo? é o que a gente chama das intoxicações, que começam com dores de cabeça, com náuseas, vômitos, mal-estares e passam para coisas mais graves como diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, cânceres e escleroses as mais é, imaginárias, tanto a lateral amiotrófica como a esclerose múltipla, assim como doenças neurológicas e psicossomáticas como depressão e até o autismo. Agora falando sobre a saúde do trabalhador em específico nesse mês, que é um mês que a gente destaca muito. A questão do acrotóxico e quem trabalha ali no campo, ou seja, esse problema não se restringe ao trabalhador do campo? Não. O trabalhador, a gente até, Brigida, a gente colocava que o trabalhador era o mais exposto. Ainda continua sendo o mais exposto, mas o segundo em exposição agora é os centros urbanos. E Isso é muito grave, porque assim... Eu estava restrito lá um grupo de trabalhadores e lá ficava o problema, a contaminação. Agora não acontece mais isso. Ela se expandiu e tomou toda a sociedade numa visão ampla e geral. O trabalhador, por ser aquele que, tá, que é o aplicador, que é o preparador da cauda, que é o que vive lá no âmbito da fazenda, ele será o mais exposto sempre. E a proposta que colocam dizendo que ah, mas se tiver um manejo seguro de agrotóxico, se tiver o uso de equipamento de proteção individual, é, o trabalhador está protegido. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Porque é o seguinte, não existe manejo seguro de agrotóxico. Como é que eu vou manejar seguro um veneno? Entende? Como é que é seguro usar um veneno em larga escala? Nós somos o maior do mundo. E qual seria o ideal? Qual seria o EPI ideal? Como seria, então? Qual Na verdade, seria? assim, eu, a, até a regulamentação coloca que o EPI ideal que eu tinha que usar, eu tinha que ser igual a um astronauta. Entende? Eu tinha que usar e aí uma coisa importante para o trabalhador: máscara de algodão, aquela simplesinha, não faz nada. Nós estamos falando de produto químico altamente contaminante e um produto químico que é matador de ser vivo. Ele está sendo usado para a morte de ser vivo. Lembre-se, você é ser vivo. Olha o que estiver respirando, os meus olhos, ouvidos, narina, pele, todo o meu corpo está absorvendo aquilo. Eu tenho que estar com tudo protegido. Vamos imaginar agora um trabalhador no nosso querido estado, na nossa temperatura de 37,5 graus em média, ele com essa roupa no meio do campo trabalhando. Quanto tempo ele ia aguentar? E o que seria que provocaria nele isso e tudo? Então, assim, inclusive, se vocês olharem, até eu pediria para as pessoas atentarem para isso. Pega o rótulo de um produto e vê quais são as condições ideais de aplicação do veneno desse. A maioria deles diz o seguinte, abaixo de 30 graus, e acima de 50% de umidade do, do ar aqui. Onde é que nós temos isso no Mato Grosso? Abaixo de 30 graus? Não mostra onde é que é o lugar que tem. Então eu não podia aplicar veneno em lugar nenhum. Olha só, que está na, na norma do fabricante do veneno. E o nosso trabalhador lá, infelizmente, existe uma cooptação muito grande. Ele apresenta esses danos. Eu, nós sabemos de casos que pessoas que chegam até a desmaiar quando chegam em casa depois de aplicar. Pessoas que apresentam as doenças, são, são impedidas de buscar o serviço de saúde ou são cooptadas de outra maneira. E mesmo aqueles que buscam esse, o serviço de saúde, é, a nossa rede não está preparada para entender que aquele sintoma que ele está tendo é relacionado a essa exposição. E aí a gente discute uma outra coisa, Bridget, que neste caso a gente está mudando a terminologia, não é mais exposição, já é consumo. Porque se eu bebo água, todo dia a água está contaminada, não é mais exposição, é consumo. Se eu bebo como um alimento contaminado, não é mais exposição, é consumo. Se eu respiro um ar e ele está contaminado, não é mais exposição, é consumo. E eu consumo para quê? Para se manter vivo. Aquilo que me mantém vivo me transforma em doente. É isso que nós discutimos no Estado do Mato Grosso. Somos o maior consumidor mundial. Somos um grande produtor agrícola. Mas para que, que resultados isso está trazendo para o contexto... Vamos pensar assim, então, o contexto econômico do Estado. Se fosse verdade isso, o Estado não tinha decretado é, praticamente falência financeira. Cadê o recurso disso para sustentar, inclusive o pagamento dos trabalhadores públicos que não conseguem pagar? Segundo, como é que estão as doenças? Como é que está o ar? E assim, eu digo à população, a gente tem que parar de ficar esperando que exista um salvador, seja ele público ou privado, uma ONG, e eu começar a exigir, eu quero o laudo da água. Para ver como é que está a água. Eu quero ver, você está vivendo uma alface uma para mim, de onde é que se compra a alface? Ela usa agrotóxico? Não, comece a perguntar. E exija, exija uma alimentação saudável. Ah, mas eu não sei o que é saudável. Procure os pesquisadores. Vá lá na nossa universidade, no Estado Federal do Mato Grosso, lá no, no Instituto de Saúde Coletiva. Procure a gente, nós temos muito material para dar, é, para você se, se, se, se informar sobre isso. O importante é eu não ficar, e assim acontece muito, Brigida. As pessoas ouvem uma entrevista dessa, ficam chocadíssimos e a vida continua. Mas peraí, e serviu para quê? Aquela conversa toda com a brígida lá, serviu para quê? Para nada. Fiquei chocado, ah, meu Deus, como está alface, mas não tem jeito mesmo, né, vou comer alface. Não, existe, está pagando. Você está pagando por uma alface, exija uma alface adequada. Agora vem o segundo problema. Tá bom, eu vou pedir já que sou um laudo da água lá para a Secretaria de Saúde, para vigilância sanitária ou para vigilância... Saúde Ambiental. Ela vai apresentar para mim um laudo onde está tudo dentro dos parâmetros brasileiros. No Brasil, é aceito a água conter resíduos de agrotóxicos 5 mil vezes maior que a União Europeia. A pergunta é por que somos mais fortes, somos mais resistentes? Por que que na União Europeia é 0,1 micrograma e aqui é 500 microgramas? É 5 mil vezes mais. Imagine... Essa, essa quantidade no teu corpo. E a pergunta que está, e agora? Desde que o Bolsonaro entrou, o governo entrou, ele já liberou 121 novos agrotóxicos para novos tipos de produção agrícola. Alguns novos e outros para outros tipos de produção agrícola. Coisas proibidas no mundo inteiro. Estão entrando no Brasil, no Mato Grosso. E nós estamos fazendo o quê? Vendo a banda passar. Gente, nós temos que parar com isso. Vá atrás, cobre dos seus governantes, cobre do seu prefeito, cobre do seu governador, do seu secretário. Cadê a proteção nossa? Cadê os controles? Cadê os monitoramentos? Cobre, vá atrás, porque a sua vida está sendo contaminada. Daqui uns dias, nós estamos agora dia 28 de abril, né? comemorando o dia mundial, o internacional, né? em memória das vítimas dos acidentes de trabalho. Olha gente, essas vítimas estão aumentando e a nossa, a nossa projeção é que nos próximos anos esse, esse número vai quadruplicar por conta da exposição doenças relacionadas ao trabalho que é considerado um acidente de trabalho. Professor, hoje o senhor trouxe informações que impactam e que o senhor quer provocar mudanças. Agora o senhor que já faz parte de um núcleo de pesquisadores que tem conhecimento de todo esse impacto na sociedade em geral. Qual seria então a orientação que fazer? É o cidadão ter mais consciência, exigir ou que o governo promova mudanças? O que tem que ser feito para tentar minimizar ou mudar essa realidade? Eu digo para você, Brigida, o governo não provocará mudanças se, se alguém não provocar o governo. Nós temos que provocar. Nós elegemos, nós financiamos. Nós financiamos o governo com o nosso tributo. Você tem que cobrar. Agora, eu não sei nada. Tem um livro aqui, toma a liberdade de mostrar, esse livro aqui, chama-se Dossier Abrasco sobre Agrotóxicos. Tudo que você precisa saber, desde o mais básico até o mais complexo, está aqui dentro desse livro. Esse livro é gratuito. Você baixa da internet 100% o livro inteiro. São quase 600 páginas que você baixa gratuitamente para você se informar. Aqui tem uma série de referências, uma série de institutos, tem o nosso instituto aqui, tem tudo que você possa buscar. E a solução, uma delas é essa aqui, ó. é o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, chamado Pronara. É uma estratégia que agora começou a andar, porque é o seguinte, não existe como produzir alimentos sem agrotóxico. Mentira, existe sim, tá? Agora não existe como produzir alimentos sem agrotóxicos ganhando o que eu ganho. Ah, não, não existe mesmo, da forma que ganha não, não existe. Ganhando, ganha recursos sem pagar atributos, contaminando o meio ambiente e o ser humano. Ah, não existe. Mas existe estratégia de produzir, existe. São seis técnicas, vocês vão ver aqui, são seis na forma de um gibi, mas tem o, o, a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, que ela orienta passo a passo qualquer pessoa entender que existe sim como fazer, existe como mudar este modelo que está aí, e existe de nós sermos, deixarmos de ser. O lixo do mundo, aonde que todo mundo vem aqui, produz, contamina tudo, vai embora com o seu recurso financeiro e todo o caos fica aqui. Mais cedo ou mais tarde esse caos vai aparecer na nossa frente, ou numa doença em mim, ou na falta de, de condições de vida. Um estado maravilhoso como o Mato Grosso, é um estado assim bonito, pujante, ele vai ficar praticamente impossível de se viver aqui por causa dos riscos à saúde humana e ao ambiente daquilo que está tá acontecendo agora. Por isso, assim, nós temos que tomar uma atitude, não basta ficar olhando. Eu estou sendo impactado, meu filho será e meu neto será. E aí, eu vou olhar essas coisas acontecer sem fazer nada? Está na hora de parar com isso e nós tomar uma atitude. Nós conversamos com o professor e mestre em saúde coletiva, Jackson Barbosa. Professor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, estamos à disposição de todos, de vocês e de todos os espectadores. Pode procurar a gente na...